What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira e eu quero convidar você a conhecer o que está rolando lá no meu Instagram. Check it out! Olha só, o nosso pendrive, que a gente chama né, em português, é pendrive mesmo em inglês? Como é que se diz? É pendrive ou flash drive? Como é que se diz? Vamos ver, vamos ver. Voltou? Conheça também os personagens. Tudo bem? Eu sou a Lino Palma. Eu sou a cozinheira do júnior E olha só, como é que se diz frigideira em inglês? É frying pan ou frying dish? What? Oi learners, tudo bem? Meu nome é Kiss eu estou aqui para fazer uma pergunta Como é que se diz barril em inglês? Olha só que eu estou aqui ó Isso, isso, isso. Se diz barrel ou se diz Tube! Burial tube? E depois que você conheceu o Kiss, né? Eu estou aqui com um disco, né? um LP. O um disco do Enter, né? O LP do Anthem. Agora, o que significa LP? Significa Long Play ou Light Play? É claro que eu não posso deixar o Luigi de fora e aproveitou uma ocasião para revelar números um pouco diferentes daquele, daquele momento do lugar onde as miss é, descreveriam as suas medidas, as peças de a quadrilha, para dar uma olhada. Você quer música? Lá você encontra também. E violão em inglês? Como é que você diz? Você vai falar violin ou guitar. Vai botando aí violin ou guitar. Estacionamento em inglês Como é que se diz? Olha só que bonito Vamos lá, você vai dizer Parking car Ou você vai dizer parking lot vou aí Parking car ou parking lot Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Jack Sparrow Falante eu quero te fazer uma pergunta Como é que se diz bigode em inglês? Se diz beard Ou mustache Beard Bom, mestres, vai voltando aí que a câmera tá embaçando tudo. Tem participação especial dos meus queridos learners! Teacher Junior, how can I say... Gêmeas in English? Hello learners, how are you? For today's poll time, I'd like to know how do you say Carteira de motorista, in em inglês. Is it driver's license or driver's card? Ô, oh, Will, o que você tá fazendo aí, cara? Eu tô lendo. Como é que você diz ler em inglês? Você diz read, read. E Você diz comic book, comic book. Agora deixa eu ler aqui, teacher. Todo dia uma dica de inglês que com certeza vai cair como uma luva para você. Quer aprender mais? So follow me on Instagram. Junior Silveira Oficial. See you there, huh?